Fala galerinha do mundo do steel frame, tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso, passando por aqui pra mostrar como é que tá nossa casa. Olha só que legal. A gente já tem tá acabamento final, já começamos a dar, né, acabamento e alguns quartos pintar. Tipo aqui, vocês podem ver que a gente tá com a primeira demão de tinta. E o que, que é mais legal dessa casa? Olha só, a gente não tá usando massa corrida. Ai! Ah! Sabia que você consegue fazer drywall e acabar ele sem precisar de massa corrida para nivelar a parede. Então aqui a gente tá fazendo isso com alguns truques especiais, tipo abrir muito a massa, tipo lixar ela direitinho, tem posição certa, tá? para se lixar a massa de drywall. E uma coisa muito legal que a gente vai fazer aqui com questão pintura. Cada quarto a gente vai usar uma qualidade de tinta diferente. Então a gente tá usando tintas da Sherwin Williams. Só que a Sherwin Williams ela tem três níveis de tinta. E a gente tá testando os três níveis de tinta no Dreol para ver como que eles se saem. Vamos dar uma olhada. A gente tá usando Metalatex, que é a mais premium, é a melhor de todas, né? Uma tinta que é até lavável. A gente tá usando Quentone né? Que é a tinta mais baratinha deles A tinta até pra casa popular, se vocês pensarem, tá? E a gente tá usando a nova cor, que é a tinta intermediária E até a tinta que eles falam que é ideal para o drywall. Então a gente tá usando diferentes tipos Esse quarto aqui, por exemplo, ó A gente tá usando quentone Essa é a principelinha popular E aqui tá o quarto, então como vocês podem ver a gente não aplicou massa essa corrida, isso são só retoques, tá? Que o parafuso continua marcando, então o que a gente faz? A gente dá a demão de tinta, vê como é que são os parafusos, aplica a massa de drywall, depois a gente vai dar uma lixadinha só e aplica a segunda demão, e aí os parafusos não ficam aparecendo. Então você vê que o acabamento, né, eles abrem bastante a massa, isso aqui é junta de topo, tá? Para isso ficar tão aberto assim. E aqui na vertical é junta com o então, a gente abre bastante, eles deram uma boa lixada, né? Na verdade, é que eles lixaram aqui até a segunda demão. A massa tá fresca. Se você sentir ela geladinha assim, é porque ela tá fresca. Vai para secar. No forro, a gente tá com quatro pro, né? As quatro bordas rebaixadas. Então você vê que a junta não é tão larga assim, né? E esse aqui é o tipo de acabamento que você precisa fazer para não aplicar nessa corrida.